direção fala mecânico fala reparador bom dia, boa tarde, boa noite não sei de qual horário que você está nos vendo mas estamos de volta aqui com vídeos instrutivos para é, o nosso conhecimento melhoramento do nosso conhecimento estamos aqui hoje com esse veículo é um Voyage G5. É, chegou aqui com um problema um tanto quanto cabuloso. Por quê? Porque ele chegou com a direção dura, tá? Chegou com a direção dura e aparentemente esse problema é, recai sobre a bomba. A bomba da direção ela é a responsável, certo? Pela pressão e é onde que suaviza em 80% elimina o esforço para o condutor do carro, então a direção ela fica dura por causa da bomba, da bomba hidráulica desse veículo, que equipa esse veículo, a bomba KYB, só que na rotina de trabalho nossa aqui e, e, e, pelo, e pelos acontecimentos que vem ocorrido, certo? a gente tem assim um, uma noção moderada, boa, né? é, do que realmente pode estar acontecendo. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para você é, aonde que realmente, provavelmente, é esse tipo de defeito, ok? Muito bem, olha só, está aqui a bomba da direção KYB, devidamente instalada, a gente não retirou ela. Apenas fizemos aqui um teste de pressão com esse manômetro, um manômetrozinho simples, uma mangueira de pressão, certo? Onde você faz aqui um, um acoplamento Desse manômetro tá? Então aonde quando você faz esse acoplamento Essa mangueira aqui é uma mangueira do Monza Monza Tubarão para quem quiser fazer aí esse tipo de manômetro tá? E não ter que perder aí com 300 500 Até oitocentos reais No manômetro Para medir a pressão da sua bomba é muito fácil de fazer Bomba do Monza Mangueira do Monza, perdão Mangueira do Monza Olha só, faz essa Conexão aqui Aqui você faz um torneiro Qualquer torneiro faz para você Ligado aqui esse manômetro Não é manômetro líquido tá? Capacidade aí de 315 bar Total então você Facilmente consegue fazer um manômetro esse. Então já conectamos aqui na bomba Esse manômetro E verificamos a pressão E chegou A 95 bar Que é a capacidade da bomba Ok Ela pode chegar em um pouquinho mais alta Em 100 Ou até cair um pouquinho para 90 Mas a capacidade dela se mantém O negócio é ela se manter e independente da rotação a rotação geralmente baixa Ela tem que dar capacidade aqui De 95 a 100 bar Ok? Então foi feito esse check up nessa bomba E ela respondeu Respondeu aqui a capacidade da pressão E levando a crer que O problema está então na caixa de direção nós vamos proceder aqui a retirada, a desmontagem dessa caixa. Ela está ali atrás. a coifa no centro do vídeo. Não tem vazamento. Ainda é a caixa original, tá certo? TRW. Repara ali no centro do vídeo. OK? Aqui, ó. A caixa de direção com a sua coifa. Então, a gente vai tirar e ali na bancada a gente vai demonstrar para você qual é a razão desse defeito, endurecimento dessa direção? É um Voyage, então, bonito, tá? Aqui na nossa cidade, Volta Redonda. Voyage G5. Então é aonde que vamos partir, então, aí para mais essa operação. Ok? Nos acompanha aí na sequência do vídeo. Estamos aqui observando a caixa de direção, tá? E ela não tem aqui vazamento. Está as coifas aqui no seu devido lugar. tá sequinha, observe aí. Está seca a coifa. Então é onde que tudo leva a crer que o vazamento não é externo, ok? Mas interno. Então vamos aqui proceder com a retirada dessa caixa Então pessoal, agora aqui a retirada da caixa de direção. Né? Vamos proceder aqui ah, O Alex está tirando aqui E daqui a pouco a gente vai se ver ali na bancada Onde a gente vai ver qual o problema de fato dessa caixa de por é, pelo Apresentando essa dureza no sistema Parece que é bomba, né? Mas vamos ver se realmente é bomba, ok? Então, pessoal, estamos aqui agora com a, com a caixa de direção aqui na bancada e a gente está procedendo aqui a desmontagem. Só que eu queria mostrar um detalhe curioso para vocês aqui. ao esterçando aqui né, para poder tirar o excesso de óleo que está aqui, certo? Para gente ir desmontando, né? Quando chega aqui Quando você esterça aqui pra direita Olha Você não, não pode estar tá sentindo aí Mas percebe, ó Tá vendo? Chegando nesse fim aqui pra direita Agarra um pouquinho Pode ser da cremaleira do sem fim Pode ser do sem fim Mas dificilmente Eu acredito que seja mais o êmulo Aqui dentro Que deve estar com o anel Desse êmulo quebrado e ele quando ele chega no fim, aqui já no fim, no fundo, dentro da caixa, ele dá uma deslocada, aí dá essa sensação, dá essa durezazinha no final, é, confirmando um pouquinho mais a nossa, é, o nosso pensamento diagnóstico aqui de que é a caixa de direção que é o, a razão da dureza na direção do carro, vamos continuar aqui, e na próxima Na próxima sequência aí do vídeo A gente vai mostrar aqui A caixa desmontada e vemos E ver o que de fato está acontecendo ali dentro E aí galera Estamos de volta, olha aqui Aqui o problema Decifrado Acabei de desmontar aqui a caixa tá aqui a cremaleira a Cremaleira é linda Nova Sem ferrugem é claro, essa direção não estava vazando, não estava com vazamento. Mas aqui o problema, como a gente identificou, a gente falou, ó, anel partido. Anel dentro da, da caixa de direção, olha. Partido. E bem partido, tá? Amassado. Isso aqui gera o quê? Vazamento interno. Dentro da câmara, dentro do cilindro da caixa de direção... Deixando assim a direção dura igualmente para os dois lados. Você entrou no carro, acelerou e não teve resultado nenhum, melhora nenhuma. Na assistência ali da direção, não amaciou para lado nenhum. Está igual, a dureza tá igual. Percebeu que ainda existe um, um, um assovio, um chiado. Quando você vira, olha... Tem muita chance de ser aqui, tá? Eu não quero dizer com isso que sempre vai ser isso. Pode ser uma, uma linha entupida, pode ser uma mangueira entupida, obstruída, com defeito. Mas esse tipo de defeito aqui é muito característico. E a gente, pela experiência né, do dia a dia, a gente vai percebendo e vai ganhando aí é, a condição de, de, de, de, de diagnosticar com mais precisão. Ok, então fica aqui meu forte abraço e daqui a pouco a gente mostra aqui a caixa pronta para poder ser instalada, né? E então é fica aí a, a nossa consideração por todos os amigos, seguidores aí do canal. Até mais. Tudo bem pessoal? Estamos de volta aqui, tá? Agora para finalizando, para finalização aqui do do Voyage, Volkswagen Voyage G5 estava com a direção dura agora percebe se aí ó. facilidade você com o dedo ó. com o dedo você faz aqui o seu movimento aqui, ok? então se nada ocorrer de vazamento daqui a aproximadamente 70, 100 mil, ele deve voltar para poder fazer algum tipo de manutenção. Isso é se não houver manutenção desse óleo, tá? porque todo sistema de direção hidráulica deve ser trocado esse óleo a cada 20 mil quilômetros. Então você observa, marca aí a quilometragem atual, daqui a 20 mil é tirar esse óleo, passar um fluxo de preferência no sistema para poder tirar algum possível resíduo até esse óleo mais antigo e instalar e aplicar outro óleo novo Dexon 3 tá Dexon 3 para cima 3 4 5 6 sendo um óleo de ótima boa qualidade ATF ok é o que vai nessa direção vamos ver ali do outro lado ali a caixa no local no cofre do motor Aí está ela, no centro do vídeo aí, essa peça mais limpinha. Eu não consegui gravar, fazer a gravação da instalação dela, certo? A gente tem outros serviços, é? Né? Pra ser feito, então é onde não dá pra gente acompanhar aqui todo o todo procedimento aqui de instalação. É, somos oficina, estamos aqui em trabalho, esse carro aqui, esse veículo de um cliente. Então, na medida do possível, a gente vai fazendo vídeos aqui para é, conhecimento aí da galera, certo? É, que nos segue, que tem aí comprado nossos cursos, ok? Tá ali a caixa, no lugar. Então é isso aí. Fica aí atento, não aguardo você que é seguidor, inscrito no canal. E nos acompanha para é, a qualquer momento a gente postar aí vídeos falando sempre aqui de algum algum defeito né alguma coisa que ocorre de curiosa dentro dessa área automotiva que é a reparação em sistemas de direção hidráulica, elétrica hidráulica, elétrica certo e dentro da elétrica aí tem, temos aí caixas mecânicas né assim como as caixas mecânicas dos carros mais antigos então a gente sempre tem alguma novidade aí. Fique atento. Você que é inscrito e não acionou ainda o sininho aí, coloca o sininho aí acionado para você ser acionado para vídeos novos quando chegar no canal, ok? É... E muito mais a gente sempre tem alguma informação aí na descrição. Sempre na descrição do vídeo sempre tem alguma informação aí adicional extra ou se você quiser ainda ter mais conhecimento acerca do que a gente faz, ou até mesmo se dirigir para esse mercado, temos aí nosso e-book gratuito, tá? Você só baixar, tá? Aí, é um link final 0800. Você vai conseguir aí é, ter uma noção bem boa, bem vasta é, do que estamos falando, aqui o que, que tratamos aqui nesse canal, ok? Forte abraço e até mais. Mais importante é a direção.